E aí galera que segue o truque de loterias.com.br Hoje, tra... Hoje eu trago para vocês uma grande novidade aí, Uma técnica bastante poderosa Para o Loto Fácil da Independência de 2019 Como muitas pessoas sabem é, dia, 6, dia 6 de setembro Vai acontecer o sorteio especial Da Loto Fácil da Independência 2019 aonde serão serão sorteados cerca de 100 milhões de reais é a premiação prevista para o prêmio desse ano tá certo? e como sempre é, eu sempre organizo bolões né? de forma anual até fiz um grupo do whatsapp para as pessoas que quiserem participar já estou deixando o link aí na descrição do vídeo do canal do youtube para que vocês tenham acesso ao grupo e só que não sei quanto tempo vai ser possível é, garantir essas vagas, tá certo? Porque como são muitas pessoas na lista de transmissão, então supostamente pode ser que não tenha mais vaga Porque serão só apenas 48 participantes e já tem 30 participantes reservados Mas é, se você ainda entrar e tiver reservado as vagas, você participa conosco que serão 200 apostas com 16 dezenas. E por que que eu escolhi 200 apostas com 16 dezenas? Então vou explicar para vocês. Até então, eu planejei, escolher né, jogos de 17 dezenas como eu fiz no, no bolão do ano passado. Alguns participantes que participaram comigo do bolão do ano passado, eu dividi em três grupos, tá certo? <cười> Com 15 dezenas, com 16 dezenas e com 17 dezenas. Para poder é, a gente fazer uma análise, um estudo de qual a gente teria melhores resultados. Tá Para minha surpresa, é, a gente teve melhores resultados com jogos de 16 dezenas. Já porque foi assim que a gente fez. A gente fez 10 jogos. Com 17 dezenas. Fez. 30 jogos com 16 dezenas e 400 jogos com 15 dezenas simples logo é de se imaginar que 10 jogos com 17 dezenas a chance é maior matematicamente falando né? mas é, a gente teve mais pontuações com os 30 jogos de 16 dezenas e a explicação para isso pessoal é bem simples é, a lotofácil é aqui onde eu vou explicar para vocês, eu, eu peço que vocês tenham uma paciênciazinha e que vocês assistam o vídeo até o final, para vocês entenderem de como realmente faz sentido né, a, é, o que eu estou falando a respeito da técnica que, que existe para a lotofácil. Isso aqui é uma técnica perfeita, certo? uma técnica que realmente está dentro dos padrões matemáticos. É, a lotofácil, como eu estava falando, a lotofácil... Ela é um sistema muito curto, né? De um sistema muito curto, de aproximadamente 25 dezenas gerais. Você pega um volante, né? Você vai é, cerca de 90% da população de apostadores no Brasil fazem assim. Eles pegam a cartela, né? E chegam lá, pegam uma caneta e marcam 15 dezenas. 15 dezenas. Aquelas que eles bem acharem na cabeça. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 20 e pronto, e faz ali. certo? Às vezes faz duas ou três apostas e pronto. Imagina que tem aí uma chance, né, entre 3 milhões para acertar e realmente é uma chance em 3 milhões de combinações possíveis. Por que isso acontece? Porque a maneira correta de se apostar não é você escolher 15 dezenas, tá certo? a primeira vez que eu fui apostar foi assim né? eu dividi em cinco colunas certo o volante da lotofácil e cada coluna dessa aí uma duas três quatro cinco eu coloquei letras né a primeira coluna letra a segunda coluna letra b terceira coluna letra c quarta coluna letra d quinta coluna letra e E eu passei a jogar essas dezenas, essas 15 dezenas usando combinatórias por quantidades de dezenas que saíam por colunas, certo? E que quantidades são essas? É, vamos fazer aqui uma suposição. Vamos supor que na primeira coluna, né, na coluna 1, foram sorteadas 3 dezenas e que essas dezenas foi a 1, 2 e 3, certo? E vamos supor que na coluna B foram sorteadas duas dezenas e que essas dezenas foram a 6 e a 7. Se eu perguntar para vocês se existem outras possibilidades, agora estamos falando de possibilidade, se existem outras possibilidades de saírem três dezenas em cada coluna com combinatórios diferentes, o que vocês vão me dizer? Será que se na primeira coluna só existe? A combinatória 1, 2 e 3 Com a quantidade de 3 dezenas na primeira coluna Não Certo? Existe até 10 possibilidades De essas dezenas entre 1 e 5 Se combinarem na quantidade de 3 dezenas né? Só que assim, entenda Eu estou falando de quantidade por dezenas quantidade por, Aliás, quantidade por coluna foram sorteadas quantas dezenas na coluna, na coluna 1, que é, a, que é a letra A, né? Foram sorteadas 3 dezenas, que foram a 1, 2, 3, certo? E poderia ter sido quantas possibilidades? Poderia ter sido até 10 possibilidades, certo? Poderia ser a 1, 2, 4, poderia ser a 2, 3, 4, poderia ser a 3, 4, 5, poderia ser a 235 e aí sucessivamente até completar as 10 combinatórias se você já teve acesso ao meu livro você sabe muito bem do que eu estou falando lá na tabela de combinatórios tá como faz sentido esse universo da lotofácil? aparentemente é assim que eu formava os jogos e era assim que eu achava que eu tinha muita chance de acertar Mas eu me esqueci das dezenas que ficavam de fora, que são as dezenas excluídas. Né? Quando eu falar em dezenas excluídas, eu quero dizer que são dezenas é, que ficaram de fora das 15 que você escolheu. Né? Quando você escolhe aqui 15 dezenas, ficam de fora 10 dezenas. E essas dezenas que ficaram de fora, você vai ter que acertar elas né? no sorteio. Ou seja, essas 10 dezenas que ficaram de fora não, não poderão vir no sorteio Para que vocês realmente consigam acertar os 15 pontos Isso você jogando jogos de 15 dezenas simples Imagina a dificuldade que é certo Então, é, quando você passa a apostar com dezenas excluídas Você passa a ter é, jogos mais inteligentes Certo. Vocês estão vendo aqui essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção do que são combinatórios, né? As combinatórias, elas são formadas por quantidades de dezenas sorteadas em cada coluna, tá certo? Se na coluna 1 foi sorteada apenas uma dezena e na coluna 2 foi sorteado duas dezenas, eu tenho um padrão que eu chamo de padrão combinatório, aonde esse padrão combinatório ele é um dois Certo? Uma dezena na primeira coluna E duas dezenas na segunda coluna E através desse padrão Eu posso formar vários apostos tá E aí sim Ter mais chances Porque esses padrões Sendo sorteados sendo, sendo contemplados no sorteio Eles vão dar mais pontuações Do que você jogar aleatório Certo? Então é, Imagina quantos jogos é possível Você fazer com um determinado padrão né? Existem 150 padrões Com essas colunas aqui E todos podem fazer diversos apostas Daí A probabilidade de matemática de 1 para 3 milhões realmente, é, realmente Faz sentido Mas quando você aposta Com dezenas excluídas né? Que são essas dezenas que eu acabei de falar Que ficam de fora Já é diferente Certo? Já é diferente Você passa a ter mais chances por conta que o número de dezenas que ficam de fora elas começam a reduzir, tá certo? Então se antes eu tinha 10 dezenas excluídas que ficavam de fora para mim garantir os 15 pontos apostando com 16 dezenas, eu vou ter apenas 9 dezenas excluídas para garantir os 15 pontos Isso significa dizer que eu não vou precisar na matemática, acertar 10 dezenas para garantir os 15 pontos, tá certo? É, então, qual é, qual é a lógica da coisa? As dezenas excluídas através dessa análise é que fazem a diferença no resultado da lotofácil. Fácil. Não importa, você pode fazer mil, mil apostas escolhendo 15 dezenas aleatórias que, que você não vai ter chance alguma, porque essas apostas, elas estão de forma desorganizadas, com dezenas excluídas de formas desorganizadas, entendeu? Quando você escolhe, vamos entender aqui, vamos fazer um exemplo. A dezena 1 é em 50 apostas. Você acha que a dezena 1 não vai sair em 50 apostas, tá certo? E de fato, no sorteio, a dezena 01 não saiu naquele determinado sorteio, né? Então, sua pontuação nesse, nesse resultado ele vai ser positiva. Né? Por quê? Porque você teve 50 apostas e você excluiu uma dezena. E essa dezena que você excluiu, ela não estava dentro do seu grupo de apostas. Ou seja, você acertou a dezena excluída. E o segredo da lotofácil é justamente isso, pessoal. Não existe outra fórmula que leve para os 15 pontos. Tá certo? ou você acerta a quantidade de dezenas excluídas ou você não garante aí os 15 pontos simples assim e foi pensando nisso né, agora falando um pouco de dezenas excluídas que foi que eu, que eu montei a minha estratégia né? nesse e-book maravilhoso aqui que é a engenharia reversa para lotofácil. ao perceber, esse é o método que a gente vai usar no bolão da Lotofácil da dependência tá certo, percebi que as dezenas excluídas, né? É as que a gente deve trabalhar. Porque no bolão do ano passado, a gente trabalhou com dezenas não excluídas. Ou seja, trabalhamos as 15 dezenas. Combinando de forma aleatória. Com, até já usava os padrões combinatórios. Porém, de forma desorganizada. Né? E aqui, fazendo análise aqui. Nesse estudo aqui, certo? a gente vai passar a apostar padrões de forma organizada, porque são padrões com dezenas excluídos. O objetivo desse vídeo aqui não é te ensinar passo a passo como funciona todo esse método da engenharia reversa para lotofácil, até porque esse curso meu aqui, engenharia reversa para lotofácil, ele está disponível numa playlist aí do YouTube, onde eu vou montar as aulas de 1, 2, 3, Vai ter vários módulos tá certo? para que vocês entendam como funciona esse sistema. O meu objetivo com esse vídeo é para você que vai apostar comigo no bolão da Lota Fácil da Independência. Para você ter uma noção de como a gente vai aí ter chances extraordinárias de acertar os 15 pontos. Porque a gente vai estar tá trabalhando dezenas excluídas. Certo? Uma vez que acertou as dezenas excluídas, a gente garante o acerto dos 15 pontos. Agora, imagina aí 200 apostos de 16 dezenas. Né? Você não vai precisar acertar as 10 dezenas excluídas. E eu uso padrões combinatórios que, como eu, como eu sei a quantidade de dezenas que se combinam entre si dentro de cada coluna, então eu fecho 100% uma coluna. Quando eu digo fecho 100%, eu quero dizer para vocês que eu tenho 100% a certeza de que não vou necessitar de nenhuma sorte, certo? Nenhum fator sorte aqui, Por quê? porque se o padrão de 3 dezenas sair na primeira coluna, ou seja, eu sei que a primeira coluna foram sorteadas 3 dezenas, certo? Então, automaticamente, quando eu sei que a primeira coluna foi sorteada três dezenas, eu já sei que eu garanti 100% duas dezenas excluídas. Isso não pela sorte, Por quê? porque eu joguei todas as possibilidades daquela coluna e dentro dessas possibilidades aqui vai ter uma que vai garantir aquela combinatória, onde vai ter duas dezenas excluídas. Aí, 100% garantido. Aí você me pergunta e daí o que é que tem a ver você garantir dezenas excluídas? Agora é onde entra a ferramenta que a gente vai usar. Que é a ferramenta do Lotofacio Expert Profissional. Que eu vou explicar para vocês agora. Vou pausar o vídeo aqui. Vou dar uma acessada na ferramenta e vou mostrar para vocês como é que essa ferramenta funciona. Bem pessoal, é, já estou logado aqui ferramenta tá certo? o nome da ferramenta chama-se Lotofácil Expert Profissional pode ser que você já tenha até adquirido essa ferramenta tá certo comprado aí porque ela está sendo vendida na internet ela é muito boa se você não comprou essa ferramenta eu recomendo você comprar porque ela é muito essencial entendeu? tanto na formação das apostas quanto também na questão aí de, de gerar as combinatórias rapidamente através de dezenas excluídas, aquelas dezenas que eu acabei de falar anteriormente que ficam de fora do sorteio e o sistema ele é um sistema completo certo? ele gera apostas através da quantidade de dezenas excluídas que você quiser gerar consequentemente Quanto menor for a quantidade de dezenas excluídas a serem acertadas com o sistema Maior né, são a quantidade de apostas que o sistema gera Por isso que ele criou o R4, o R5 e o R7 né, Que são esses três aqui Porque com o R4 você só vai precisar errar né, Ou seja, vai precisar acertar apenas 4 dezenas que ficaram de fora Para que você garanta 100% dos 14 pontos no R5, você só vai precisar acertar 5 dezenas excluídas para que você garanta né, 100% dos 14 pontos pela matemática usando o sistema. E com R7, você vai precisar errar 7, ou seja, você vai precisar acertar 7 né, dezenas que ficaram de fora para que o sistema garanta 100% dos 14 pontos para você. Agora, perceba que você acertar 4 dezenas que vão ficar de fora é muito mais fácil do que você acertar 7 dezenas. Porém, a desvantagem pela matemática né, com isso é que, consequentemente, vai, o sistema vai gerar mais apostas e você vai gastar mais dinheiro. Tá certo? Com o R5... Você vai gerar 356, aliás, o sistema vai gerar para você 356 apostas, tá certo? E caso você acerte as 5 que ficaram de fora no sorteio, você garante 100%, 100 os, os 14 pontos ou 15, né, com esse sistema nas 356 apostas Mas aí vale lembrar que se você não acertar Essas 5 que ficaram de fora Você não acerta tá certo? Com o R7 Que é isso que agora que nós vamos acabar de acessar Que é o que eu recomendo né, Que já entrei aqui O R7 é diferente né? Ele gera apenas 24 apostas Você vai gastar 48 reais apenas Vai ser mais difícil de você acertar As 7 dezenas excluídas Vai ser mais difícil. Porém, você pode formar aquilo que eu chamo de grupo de combinatórias de dezenas excluídas. O nome é um pouco gigante assim, mas é o que eu ensino lá no método de engenharia reversa para lotofácil E que inclusive a gente vai usar no bolão da lotofácil da independência, tá certo? A gente vai... Por que, que você usar vários grupos de dezenas excluídas é melhor do que você... É melhor do que você apenas jogar apenas um palpite né, De 5 dezeninhas excluídas e montar 356 apostos. Né? Embora pareça mais fácil Você acertar essas dezenas que ficam de fora Pela quantidade ser menor Você só tem um palpite só E o palpite só que você está vendo aí É que se você não acertar 5 Então você não acertou, você não garantiu os 14 ou 15 pontos Certo? Enquanto que com as 7 dezenas excluídas, você pode formar, como são 24 apostas que o sistema gera, você pode formar grupos de combinatórios de dezenas excluídas, aumentando assim a sua chance de acertar os 15 pontos. Aliás, aumentando assim a chance de você acertar as dezenas que ficaram de fora. Né? Porque vejamos aqui, ó, isso aqui é o resultado Passado. Vamos escolher aqui, simular aqui que não saiu a 3, não saiu a 6, não saiu a 2, né? Não saiu. 2, 3, 4, 5. Não saiu a 6, né? Já falei a 8, a 9, a 10, né? E finalmente a 18 aqui, ó. Pronto, já simulou aqui. Certo, simulou aqui. Perceba que essas foram as 7 dezenas excluídas que ficaram de fora aqui do, do sorteio. A 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 18. Na simulação aqui, perceba que a ferramenta mostrou aqui, ó, que houve 3 apostas de 14 pontos. Dando aí um total de 5.779 reais e 26 centavos. Né, e aí você acertando aí com 24 apostas só esse valor. Não tá bom, né? E com 15. Jogo com 15. Aqui nós estamos falando de 15 dezenas, 15 dezenas simples. Tá certo. Agora. Como é que eu transformo essas 7 dezenas aqui em jogos de 16 dezenas? Simples. A gente vai jogar... Cada, cada palpite desse aqui de 7 dezenas excluídas vai gerar 24 apostas, tá certo? E se você pegar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palpites... Você vai ver que vai gerar mais de 200 apostas Porém, você vai ter vários palpites de, de dezenas excluídas, tá certo? Aumentando assim a chance de você acertar Essas dezenas excluídas Com a ferramenta, né? E saber que vai ter garantia de acertar Os 15 pontos Veja que isso, tudo isso aqui é bem estudado, tá certo? É, então, o que é que acontece? Para jogar com 16 dezenas, a gente vai apenas formar aqui no sistema, do jeito que está aqui, tá certo? E a dezena que a gente vai eliminar, você vai fazer, uma, eu vou fazer uma pesquisa dessas dezenas excluídas E vou eliminar uma delas, não vai, não vai precisar ser 7 dezenas que a gente vai precisar acertar Para garantir os 14 pontos, vai, vai ser apenas 6 que eu vou retirar essa dezena excluída e vou acrescentar ela dentro do grupo das 15 tá certo? que vão sair, né? vou acrescentar ela dentro do grupo das 15 que vão sair, daí o que vai acontecer é o seguinte, na simulação aqui, o sistema está dizendo que tem que acertar as 7, mas a gente sabe que na prática com 16 dezenas, não vai ser 7 né? Vai ser apenas 6 Logo, vai ter uma dezena adicional Que é a 16 a 16 né? Que é uma chance a mais né? E isso aqui é tudo bem estudado Porque você vai ter uma dezena a mais Das 15 Em 200 apostos Onde você vai precisar acertar apenas 6 dezenas excluídas E não 7 dezenas excluídas com um banco de apostas, né, aliás, com vários palpites, né? os palpites de dezenas excluídas. porque, para você entender um pouco sobre esses palpites, Para não esticar muito o vídeo, ó, é esse resultado aqui, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 18, certo? Então, aqui eu tô dizendo que no, no sorteio não saíram a a dezena 2, 3, 6, 8, 9, 10, 18, isso aqui é um palpite tá certo? que gera 24 apostas e que garante 100% os 14 pontos Caso você acerte essa quantidade de 7 dezenas que você escolheu aqui com a ferramenta Porém, lembre-se que a sua chance aqui é apenas de um palpite tá certo? Você vai gastar R$48,00 e você vai ter apenas um palpite aqui se você quiser dois palpites, né? Poderia ser. Agora vamos fazer outro, outra simulação aqui. Começando da 19, né? 19. 21. 23. Ó, já não tá. 23 já bateu aqui, ó. Já. 21. 22. A 18 mesmo. É. A de número Já foi aqui Pronto pessoal Para vocês entenderem aqui O segundo palpite diferente daquele primeiro Aqui o segundo palpite já é 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22 Perceba que o primeiro palpite Eu usei as colunas as primeiras colunas né de dezenas excluídas e o segundo palpite eu estou usando as demais colunas então aqui eu tenho dois palpites diferentes tem dupla chance eu vou gastar 24 no primeiro 24 no segundo onde eu vou ter 48 apostas e, em vez de pagar 48 reais eu vou pagar aí 90 e poucos reais porém com dupla chance vocês entenderam que são palpites então é assim que vai funcionar o bolão da Lotofácil da Independência. Nós teremos vários palpites com aquela tabela lá. Vamos voltar a tabela aqui. Como eu sei que aqui são 10 é, palpites, tá certo? São 10 palpites. Basta eu acertar o padrão que eu já garanto duas dezenas excluídas. Como tem que acertar 6 dezenas excluídas, porque são jogos de 16, eu já sei que o que a gente vai precisar acertar é apenas 4 dezenas excluídas pelo fator sorte. Infelizmente, não tem como a gente eliminar o fator sorte. Tá certo? Então, aqui só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Tá ok? E todo esse método aqui eu posso explicar para vocês nas aulas do curso. Né, que eu estou até vendendo esse curso caso as pessoas queiram né, comprar aí a ferramenta Lotofaça Experto Profissional Eu estou dando esse curso de brinde Para as pessoas Então eu te espero lá no bolão Reserva aí sua vaga E não fique de fora Porque a gente vai ter Uma grande, uma grande chance de acertar os 15 pontos